nesse vídeo aqui agora, eu vou te mostrar alguns relatórios tá, em relação aos resultados da nossa tropa e algumas dicas para você que está começando agora no mercado de futebol virtual, no mercado de apostas esportivas e quer lucrar neste mercado. Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, que é o melhor treinamento do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas hoje. Inclusive, deixa eu mostrar esse relatório para vocês aqui, apesar que eu vou mostrar isso mais detalhado, mas veja isso. Neste exato momento, nós estamos com 37 greens seguidos no nosso grupo VIP, no nosso grupo VIP. Tá 37 grupo, é, 37 greens seguidos, beleza? Seguidos e já são mais de 125 greens no dia, que ó, neste momento aqui tinha 121. Olha só, para o seu e meia da tarde tinha 121. Olha quantos greens nós tivemos, ó. Ó, olha só essa sequência absurda. Estamos a 37 greens Segui... aqui ó, acabamos de bater mais um ó. agora é 38, tá vendo? Eu disse 37, já são 38 pontos seguidos então, isso é tropa milionária bom, não, não, não vou aprofundar sobre a tropa se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você aqui agora, tá bom? É, enfim, primeiramente, se você já gostou do assunto do vídeo, tá gostando dos conteúdos aqui do canal, quero pedir para você se inscrever, para você não perder nenhum dos próximos conteúdos, porque eu sei que se você tá aqui é porque você quer ganhar mais dinheiro, tá? Então se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa estar conectado com os vídeos que a gente posta aqui no canal, então se inscreva clicando aqui no botão abaixo agora para você não perder os próximos conteúdos. Bom, galera, o que eu resolvi fazer, tá? É, esse vídeo que é um vídeo que tá sem roteiro, é um vídeo que eu não preparei script, roteiro, nem nada. É, muitas pessoas sempre me pedem, sempre me mandam mensagem lá no meu WhatsApp, né? para quem sabe, eu tenho. vocês conseguem acesso comigo direto no WhatsApp também. Se você quiser tirar dúvidas, por exemplo, sobre o curso, sobre o grupo VIP, você tem acesso ao meu WhatsApp, é, vou deixar ele até aparecendo aqui na tela para você. E sempre as pessoas me perguntam, Júnior, você é, tem como mostrar os relatórios do seu grupo VIP? Tem como mostrar os resultados? Tem como é, mostrar como tem sido em relação aos greens? Se a galera tem conseguido um resultado legal? Então eu resolvi fazer o seguinte, vou ver se uma ou duas vezes por semana eu gravo um vídeo aqui mostrando os relatórios, não sei, semanais, talvez o relatório da semana de como tem sido o meu treinamento, o meu grupo VIP, para você ter uma noção se é legal talvez para você ou não, até mesmo quem sabe um dia fazer parte da nossa tropa, tá? Só pra você entender, o nosso treinamento você tem acesso a um curso que vem com várias videoaulas ensinando tudo que você precisa passo a passo para você iniciar no um negócio e nós temos o nosso grupo VIP que tem o nosso bot que manda entrada 24 horas por dia, ó. Hoje nós somos 2.400 soldados dentro do... Do, tem 2.420 soldados dentro da tropa E ele manda as entradas que 24 horas por dia Hoje nós já batemos o recorde até o momento De 121 greens, tá? Aliás, não um foi nosso recorde, né? Nosso recorde é 145 greens em um único dia Hoje já está com 128 greens Para ser mais exato No dia, para você tomar noção, tá bom? Então quero vir trazer alguns desses relatórios Para você e explicar um pouco mais como funciona Primeiramente, para quem tem essa dúvida, né? Deixa eu explicar para você aqui, ó como funciona o nosso treinamento Primeiramente, ó, quando você entra para a troca milionária você recebe acesso a um treinamento que é esse treinamento aqui tá você recebe acesso a esse curso por dentro aqui, ó. Tem tudo que você precisa para você iniciar os primeiros passos alguns pontos importantes para você ser lucrativo é, tá aqui a gente fala sobre como que você abrir sua visão para o mercado é, como a gente libera uma planilha de gestão então, tem tudo passo a passo para você e com isso você tem acesso é uma planilha para você fazer sua gestão Da maneira com que a gente ensina Da maneira mais lucrativa possível E tem acesso ao nosso grupo VIP principal Beleza? Basicamente é isso O nosso grupo principal hoje Que é esse grupo que eu acabei de mostrar para você Ele faz entradas é, baseadas no mercado de ambas marcam Tá vendo aqui, ó? por exemplo, nesse jogo aqui ó, bateu Green no minuto 16 Tá? E o que a galera curte muito Eu dei um zoom aqui O que a galera curte muito aqui é As odds muito altas, ó Nesse jogo, odd 2 1.10, nesse jogo que é o odd 2, nesse jogo que é o odd 1.90, então nossas menores odds geralmente vem 1.80, quando é muito baixa, geralmente 90% das nossas odds são acima de 2.0, então o lucro é muito alto, e como a gente consegue uma sequência de ruins tão alta, a gente consegue um resultado muito bom, tá? Mas seguinte, se você tá começando agora, tem dúvidas, né, quer testar, nós temos um grupo gratuito também, que é esse grupo aqui, ó, hoje nós temos, olha só, 19 mil pessoas, nós temos 19 mil pessoas no grupo gratuito hoje Olha a sequência de links que eu mandei no grupo gratuito hoje, ó. ó Isso no grupo free, tá? Totalmente off, ó Tá vendo, ó? Isso totalmente de graça, tá? Então você pode entrar no nosso grupo gratuito Se você quiser testar, quiser começar Eu vou deixar o um link do grupo gratuito aqui Lá eu entrego conteúdo para os alunos Além de só enviar as entradas, as apostas prontas A gente entrega conteúdo, entrega algumas dicas Que vão fazer a galera ganhar dinheiro nesse negócio é, Ontem, por exemplo, eu testei pela primeira vez Fazer uma live diretamente do Telegram né? Eu fiz uma live dentro do Telegram com os próprios membros Para tirar dúvidas A gente fez entradas ao vivo Então vale muito a pena você entrar no nosso grupo gratuito também Vou deixar aqui para você o link na descrição basta clicar para você entrar e seguinte Qual que é o ponto crucial que eu acho que você precisa para você ganhar dinheiro independentemente se você faz análise própria ou se você está em algum grupo VIP ou até se você já, já é aluno meu mas o que eu vejo baseado nos meus alunos tá como o nosso bot, por exemplo entrega muito resultado durante o dia igual hoje 128 greens em um dia mano é um absurdo isso daí só que isso ao mesmo tempo que é bom faz a galera se empolgar demais e o que mais faz as pessoas quebrarem banca, do meu ponto de vista, é não terem controle emocional. Não é nem gestão de banca, porque o que mais pode tudo é controle emocional. Porque se eu te entregar a melhor planilha do mundo, mas você não tiver controle emocional, você não vai fazer a gestão de banca, entende? Tô controle emocional, saber a hora de parar. Muitas pessoas batem a meta aqui com 5, 6, 7 entradas, 4 entradas, bate a meta. Mas como o robô engata uma sequência de greens muito alto, como tá ali agora, 38 greens seguidos, o que que acontece? A galera empolga e vai na onda. E muitas vezes, por conta dessa ganância, por causa dessa empolgação, acaba às vezes pegando um red e perdendo o lucro que ela tava obtendo dentro do dia ali. Então, acho que esse é um dos pontos cruciais. Então, a dica que eu deixo para você que quer é ganhar dinheiro com isso é... É, tenha controle emocional, trabalhe muito o seu controle emocional. Esse será um dos principais pilares, se não, no meu ponto de vista, o principal pilar para você ser lucrativo, independentemente se você estiver no mercado de futebol virtual, de futebol real, de escanteios, não interessa. É isso que vai fazer você ser muito lucrativo, tá bom? Então pense nisso, quero deixar esse ensaio aqui para vocês espero que vocês tenham curtido. Entre lá no nosso grupo gratuito e se inscreva aqui no canal, beleza? Tamo junto, até mais!